Hoje no Mineirão quem entra não é um time de futebol, e sim um evento grandioso o ID360, que é um grande evento de marketing digital aqui em Belo Horizonte. Tudo que rolou lá você acompanha agora no TV Cine. A pegada ali era analisar os dados, analisar as informações, entender as métricas, olhar para os números, porque todo o negócio precisa disso para crescer, mas sem esquecer das pessoas, sem esquecer do cliente que está do outro lado, sem esquecer das conexões humanas, do atendimento e de todas as interações de um para um que a gente gosta de fazer com outras pessoas. A missão ali não era justamente deixar as pessoas presentes para essa questão. Olhar os dados é fundamental, mas sem esquecer das pessoas que estão do outro lado. Trabalhar data está totalmente relacionado a pessoas, então são as pessoas que vão trabalhar os dados. Nós geramos esses dados. Então, pessoas, ela está envolvida, na verdade, em todos os, os espectros de uma análise de dado ou de um trabalho com dado. O dado é, mais ou menos, é só, apenas um recurso que a gente utiliza para cruzar esses dados, gerar informação, dessa informação gerar um conhecimento para a gente conseguir tomar uma decisão. Então, sem dúvida nenhuma, o que o Rafael falou faz todo sentido, porque se não tiver gente, se não tiver pessoas para analisar o que está sendo gerado de dado e se um gerado de informação, não adianta nada vai ser um bando de dados apenas a gente acabou substituindo muitas vezes aquela humanidade mesmo que a gente tem, o touch-a-touch -touch, proximidade com as pessoas então esse human-to-human -human, né, é voltar a ter essas relações de uma forma pessoal ou presencial principalmente e utilizar a tecnologia como recurso para você ganhar agilidade se eu estou falando de human-to-human -human, eu tenho um chatbot que teoricamente vai me deixar mais distante mas na realidade não, eu vou ter pessoas fazendo o que realmente pessoas têm que fazer, que é pensar. Então, a gente usa muito pouco o nosso cérebro hoje em dia, principalmente no marketing, porque nós somos extremamente operacionais. Quando a gente coloca uma tecnologia de chatbot, por exemplo, a gente consegue ganhar agilidade, consegue ganhar rentabilidade da empresa e, dessa forma, sem dúvida nenhuma, a aproximação com as pessoas, tanto com o cliente e pessoas da própria equipe trabalhando, ela vai ser inevitável. A gente trouxe o Timbot, que é um protótipo que a gente está fazendo, que é um robô para ajudar empresas, para interagir com pessoas, para dar uma experiência mais humana assim, na tecnologia. Então, ainda é um protótipo, ainda tem muito para desenvolver, mas a gente já está vendendo ele um pouco e a gente trouxe para apresentar ele, para demonstrar ele funcionando aqui numa palestra. Hello, team Bot, Vocês vão dominar o mundo? Mas claro que não. Eu e meus amigos robôs só queremos ajudar os humanos. As palestras que eu escolhi falam muito sobre essa mudança em valorizar a humanização das coisas, do conteúdo, da gestão de pessoas, da gestão de marketing mesmo. Eu sou muito a favor dessa humanização, que as empresas têm que dar, têm que personificar mais, né, dar mais um rosto para elas e não fazer tão mais aquela coisa técnica. No futuro, os robôs vão dominar o mundo ou não vão? Eu acho que vão trabalhar junto com a gente. Se forem dominar o mundo, eu espero ficar amigo deles agora, para eles lembrarem de mim depois. <risos>